E aí gente, Eu todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área E cara, eu tô aqui nesse setup aqui, eu acho que vocês vão conhecer de quem que é setup aqui, né? <risos> Aquelas duas placas de 1 um milhão de inscritos Não são minhas? <risos> é do Flix Power, tô aqui no setup dele, mano Que legal, quem diria, hein? Galera, eu vim aqui no vídeo de hoje mostrar pra vocês Um deck que eu tô utilizando nesse momento Pra quem não sabe, aí eu desbloqueei o fantasma E se você também desbloqueou, cara Use esse deck, que é um deck De meia cavaleiro, peca E fantasma, mano. Esse negócio tá Muito, muito doido, tá muito apelão Eu tenho um amigo meu que tá jogando com esse deck, na verdade Ele que passou esse deck pra mim, e mano, Tá, jogando aí desafio, tá invicto E é muito top, você tem que testar esse deck aqui Já testei no multiplayer, tá bom demais E eu vim apresentar ele pra vocês E você que tiver o fantasma, testa ele, beleza? E não vamos esquecer, galera, de deixar muito, muito like nesse vídeo aqui E também de se inscrever no canal se você aí não for inscrito ainda, beleza? Nós estamos quase batendo 100k de inscritos É muita coisa, eu tô muito, muito feliz com essa vitória, mano estamos quase chegando aí, se eu chegar até dia 31 Lembrando, cara, que se eu chegar até dia 31 31 desse ano ainda Esse cabelo aqui vai ficar Provavelmente azul Ou roxo Ainda estamos decidindo essa parada Mas mano, se inscreve aqui embaixo E também deixa muito, muito, muito, muito Like, tranquilo? Estamos aqui dentro do jogo, olha só É o deck de Peca, Meia Cavaleiro e Fantasma, né? Com essa variação aqui com o Coletor de Elixir Muita gente agora não tá gostando muito de usar Coletor de Elixir Pelo fato de que ele foi aí nerfado Mas, mano, eu acho que ainda vale a pena E, né, se o cara ignorar o Coletor de Elixir Você tá numa vantagem monstruosa Vamos puxar uma aqui no multiplayer Que eu quero mostrar pra vocês como que ele tá funcionando Aqui nas batalhas, tranquilo? Pegamos agora aqui o Mas... Mas o okay. quê? Mas o okay, quê, não? <risos> mas o oh, Adkant Sei lá, mano, tanto faz, bicho Vamos começar aqui com um o Espírito de Gelo Pra ver o que esse cara aqui vai fazer contra a gente O cara já com a Valkyria lá, Valkyria nível 10 Será que é corredor? Geralmente quando taca Valkyria assim, taca um corredor logo atrás Mas como o cara viu que eu taquei peca Ele não vai ser louco nem nada de tacar um, um corredor na direção da minha peca não é mesmo? Beleza, zapzinho aqui Se eu tivesse agora, é, morreu tudo ali. Já era, já era Eu vou tacar aqui o Mago Elétrico e já vou... Mano, é, é muito para essas cards desse cara, mano Que que é isso? Estou ferrado Tudo bem, um hit do mago ali, tranquilo, mano A gente não pode esquecer que a gente tá aqui com um deck muito pesado Então assim, coletor de elixir é necessário numa hora dessa E eu me ferrei, me ferrei demais Vou tacar aqui, isso aqui E vou tacar o fantasminha aqui Vamos ver, o fantasminha camarada dá um jeito nesse... Beleza, talvez a gente ainda consiga fazer algo legal aqui, cara se ele tá com a Valkyra, ferrou um pouco, porque a Valkyra vai controlar esse fantasma. Será que ele não, ele não percebeu que tava um fantasma indo pra torre dele? Esse cara é meio doido, hein? Deixou o nosso coletor de Elixir aqui. Então tá valendo, cara. Tá muito bem aqui nessa parada que o cara deixou Será que o cara saiu da partida? Não tô entendendo nada que tá acontecendo nessa partida, meu amigo Reage, cara! Deixou aí o meu fantasminha Bater na torre dele Não faça isso <risos> Muita gente não sabe como que Como que tá sendo Como tá funcionando essa carta ainda E acaba ignorando o fantasma na torre isso não é uma boa opção Fora Que se você calterar, tentar defender Fantasma com fantasma Esse cara abandonou a partida Que coisa Que coisa Tudo bem Vamos pra próxima aqui, né? Vou botar aqui o fantasma E o cara abandonou a partida é Pra vocês verem que esse deck tá feroz Eu nem precisei mexer muito O cara viu que eu tinha fantasma O cara já desistiu <risos> Mano, o fantasma tá sendo uma carta muito, muito apelona É sério mesmo oh, E mano, acabamos de ganhar um baú mágico aqui Eu nem sabia, nem tinha visto Que tava na rotação aqui Que o próximo baú ia ser o baú mágico mas ganhou um baú mágico até agora em vídeo, mano. Tá muito bom esse negócio aqui. Essa partida valeu muito a pena. O cara liberou pra gente. Vamos aproveitar então rapidão e abrir o baú da coroa. Que vai que vem lendário, né, meus amigos? Não veio. Tudo bem. Épica, tornado, bacana. né? não foi um baú que eu gostei muito, assim. Mas tá valendo. Partiu, puxei a é próxima aqui. E vamos ver com quem que a gente vai jogar. Mano, esse deck... Ó, tamo jogando contra o BR dessa vez. Porque o Khan é lendários BR. Estamos jogando contra o Hulk. Vamos ver se é Hulk mesmo na vida real. Ou não é, mano. Vamos colocar aqui o coletor de Elixir e vamos ver o que o cara vai vir pra cima da gente. Será que ele vai ignorar o nosso coletor? O cara. Ah, o cara de começo ignorou o nosso coletor aqui. Tranquilo. Ele deixou o nosso coletor, ele. Cara, que tanta gente jogando aí de. de... Calma aí. Beleza. Eu não vou usar tanta coisa assim pra defender isso aqui. Na verdade, eu vou sim. Eu vou sim, cara, porque senão eu me ferro demais Calma aí Calma aí, mais um Ai, fantasminha, pelo amor de Deus, filho Dá um jeito aí É, fantasminha vai morrer por causa dessa Tesla Maldita, maldita Tesla Mas tranquilo, tudo bem Spirit deixei-lo aqui E, beleza, coletado Vamos deixar esse Elixir carregar aqui que nem um louco Vamos colocar os nossos negócios aqui em campo, bicho Beleza Vou colocar o um Mega Cavaleiro aqui de trás Eu precisava Agora eu me ferrei demais, agora eu me ferrei A Nubis aqui liderou, liderou Tudo bem, cara Preciso colocar aqui os morceguitos E mano Mesmo se assim, a gente perder uma torre, tá tudo certo tá tudo... Por que, que eu digo que tá tudo certo? Porque nós temos coletor em campo Então assim, vantagem é nossa, isso é fato Tem um fantasma indo Uma peca, um meia cavaleiro Ó, oh, e como tudo ali acerta quase em área O fantasma acerta em área, pega acerta em área Mano, agora nós vamos dar muito dano Se não levar a torre dele, tá? Vamos levar a torre dele aqui <risos> A galera tá muito apavorada com o fantasma O pessoal não sabe usar direito Na verdade não é que sabe usar direito Tem muita gente que não desbloqueou a carta E não sabe como funciona E ela fica meio assim, transparente ali, né? Claro, fantasma Fica meio transparente, aí o povo de vez em quando não percebe que a carta tá ali Mas mano, que engraçado isso mas tudo bem, vamos botar aqui o meia cavaleiro O morceguinhos aqui E nós vamos partir pra ter coroas nesse cara aqui Por quê? Porque a gente é bichão, bicho A gente é bichão nessa parada, entendeu? Vamos tacar aqui, beleza O meia cavaleiro matando tudo lá Fantasminha também, só fazendo a... a farra ali Tranquilo, mais um fantasma em campo Vamos encher, mano Com um coletor de elixir, é sério Não tem pra ninguém com esse deck aqui Tá muito bom, como vocês podem ver Tá muito bom mesmo Vamos botar mais um mago aqui Calma aí, calma aí, calma aí Ih, será que vai ser três coroas, bicho? Será que vai ser três coroas? Beleza Botar mais um fantasminha camarada lá Fantasminha, olha lá Olha o fantasminha matando essa turma Beleza, precisamos de três coroas, eu quero três coroas Não, não, mano Não, não, vai acabar Ah, mas ele vai levar lá aquela torre Tranquilo, tudo bem, tudo bem Ele vai levando, ele levando aquela torre Não levou ainda, mano, caramba, Hulk como é que é, mano? Ah, eu queria ter dado de três coroas Esse cara aqui, porque faltava muito, muito pouquinho Ainda completamos uma missão aqui Então bora ali coletar a missão E finalizar esse vídeo aqui Galera, tem esse baú super mágico aqui Eu tô louco pra desbloquear esse baú super mágico O baúzinho super mágico, você tá sumido, filho mas tudo bem, coletamos aqui a nossa missão E é sério, turma Chegamos aqui na desafiante 1 novamente, né? Tô indo e voltando que nem um louco Mas tudo bem Olha só, teste esse deck aqui de meia cavaleiro peca Se você tiver o fantasma, cara É uma carta muito essencial nesse deck aqui Porque tá valendo muito a pena Ele dá dano em área Ele é uma carta muito, muito top E eu tô gostando demais, né, mano? Eu tô muito fascinado Alguns amigos meus já testaram um deck Então tá valendo muito a pena Gostei de gravar aqui nesse cenário, mano Lindo, maravilhoso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 Ainda estamos decidindo essa parada, mas mano, se inscreve aqui embaixo e também deixa muito, muito, muito, muito like, tranquilo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, é nóis, um beijo no coração de cada um. Eu ia botar minha mão aí na tela, mas tá muito longe essa câmera de mim. Valeu!